3, 2, 1, vamos lá! Segunda e terceira e quarta parte, play! Play! Bom, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Então a folha já foi organizada conforme explicado para vocês. Pressiono, press, fixo a primeira parte, verifico o alinhamento do esquadro junto da régua T ou prancheta, né? E prendo 1 um e 2 em diagonal, 1 um e 2 em diagonal, depois 3 e 4 em diagonal, certo? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa folha em quatro partes. Então, no primeiro momento, nós ainda não estamos trabalhando com escala, lembra? Sem escala, sem escala. Muito bem, o que você vai fazer? proporcionalmente né, no ouro para treinar também a proporção desse ouro você vai dividir essa folha em quatro partes Então, dividir ao meio depois ao meio novamente também aqui na vertical ok? Ó, de forma que você terá quatro partes Quadrantes de trabalho. Tudo bem? Quatro partes. O que nós vamos fazer? É com a régua T existe uma facilidade porque essa régua T ela é móvel, né? Então se eu preciso traçar 45 graus aqui, né? Lembrando que o traço do 45 graus ele ele vai ser Proporcional aqui, né? então tracei a primeira linha, arrasto o esquadro, nunca passando sobre a linha, mas arrastando aqui, ó, 45 graus. O esquadro nessa posição ou nessa, né? então eu tenho com a régua T, eu posso movimentar, né? chegar ao meu esquadro lá na medida que eu preciso. Então você vai deixar essa linha com a mesma distância. No passo que com a prancheta a régua ela está fixa, né? então eu vou precisar do auxílio do outro esquadro para poder fazer esse 45 graus. O que você tem que observar? A régua está fixa, estabilizo o esquadro e vou colocar a face do 45 graus nesse esquadro que está fixo. Então o conjunto trabalha similar, ó. posiciono, estabilizo esse verifico se a face está igual e aí posiciono na minha linha de traço, certo? Eu não preciso, é, se eu tenho certeza que aqui está estabilizado, ou seja, está alinhado com a minha régua de base, quando eu trabalho com a prancheta, depois que eu posicionei para o traço, a minha preocupação é estabilizar esse, né? que é o que eu vou traçar, então aí sim eu traço. E repito o Procedimento. Verifico se está estabilizado, né? movimento o esquadro, ó, estabilizo, ó, aonde eu quero traçar, estabilizo e traço. Da mesma maneira, eu vou fazer com os outros ângulos. Ó. Então, se eu quero fazer a partir dessa linha aqui, ó o ângulo de 30 graus, ó, Mesma coisa, com a régua T eu posso me aproximar do ângulo, desculpa, de 60, posso aproximar né, e vou traçar ó, ângulos de 60 graus. Só que quando eu estou trabalhando com a prancheta, a régua está fixa né, na base da prancheta e eu vou ter que ter o auxílio do outro esquadro. Então esse esquadro geralmente ele vai estar é, alinhado com a base para que eu possa estabilizá-lo e movimentar o outro esquadro. Então é simples, movimento, posiciono onde eu quero traçar estabilizo o outro e só assim eu traço. Foi pedido para vocês que fizessem o ângulo de 30 né, em relação à linha de base e o de 60, não é isso? até o final aliás, desculpe esse aqui, nós fizemos foi o de 45 graus certo? então você vai preencher isso a 45 graus treinando o que? o seu traço e aqui a 60 graus outro exercício que você pode fazer que também foi solicitado é o que? Que você faça, vou dividir aqui, para ficar mais fácil para a gente estar tá visualizando, é os outros anos. Então, se aqui eu fiz 45, 60, eu vou fazer aqui com 30. Ó, né? Da mesma forma, ó, a régua P, eu tenho esse movimento. Né? Então, olha, 30 graus, posiciono, estabilizo e traço. Então, vou correr dessa forma, da mesma forma que o outro, e traço. Você tem que verificar o quê? Aquelas dicas. O traço com a inclinação sempre contínua, então se eu comecei em pé, vou até o final. Se a minha lapiseira está adequada ao traço, o traço está saindo homogêneo. Então, você olha os outros que você já traçou. homogeneidade é uma regularidade no seu tipo de traço, tanto na espessura, quanto na é, textura desse traço, vamos dizer assim, se ele está mais escuro na ponta e mais claro no final. Então, tudo isso tem a ver com homogeneidade. Então, é isso que você vai observar enquanto você treina traçar e reconhecer, assim, o seu equipamento de desenho. Né? Então, esse aqui é o ângulo de 30 graus e você também vai fazer até o final. Né? E, por fim, foi solicitado que você fizesse. Para treinar, linhas horizontais, né? linhas, desculpa, linhas verticais, com a mesma distância, sem medir, né? e depois linhas verticais, tá? linhas verticais e agora horizontais. Com a régua T, é um pouco mais simples, né? Porque essa régua ela, ela corre. Ops. A régua ela corre. Então aqui eu estou passando em cima do traço. Então eu tenho que ir lá em cima, ó. Traçar, descer. Então sempre enxergando aquilo que eu estou fazendo. A forma como eu estou traçando. Certo? Vou voltar pela lapiseira aqui, que ela está um pouco mais forte. Ó. Então dá para você visualizar melhor. Certo? A linha horizontal e a linha vertical. Mas se eu estiver trabalhando com a prancheta, onde a reta, a régua, ela é fixa, então, mais uma vez eu tenho que utilizar o quê? O auxílio do outro esquadro. Então isso muda. Então eu vou traçar aqui para cima. Horizontal, corro esquadro, horizontal, corro esquadro. Criando o meu H, linhas horizontais e verticais. Esse foi o primeiro exercício. Lembra? No segundo exercício, nós trabalhamos o quê? A relação do.. É, Quadrado infinito. Então, eu vou fazer a explicação aqui, porque no quadrado infinito, nós vamos trabalhar o quê? O um esquadro de 45 graus. Né? O que nós vimos nesses esquadros de 45 graus? Dado um quadrado qualquer, ó, quadrado qualquer, se eu tenho aqui, ó, Uma diagonal. Primeiro, nós conversamos sobre o que é um quadrado. Então, um quadrado, ele tem todos os lados iguais. Não é isso? Os ângulos são perpendiculares entre si, então por isso, 90 graus. Né? E essa diagonal que divide o ângulo em 45 né, é a bissetriz. Então, ele divide o quadrado em duas partes iguais. De forma que, se eu tenho as minhas duas diagonais, por dividir em duas partes iguais, eu vou achar o centro desse meu quadrado. Certo? Então, o quadrado infinito ele vai estar é, dentro dessa concepção. O nosso esquadro ó, ele tem dois lados iguais, por isso que os ângulos são de 45 e 45 e um ângulo de 90. Então, ele é a metade de um quadrado. Então, nós vamos utilizar essa propriedade para criar o nosso quadrado infinito, ok? Então, na próxima aula, todo o processo de como que a gente cria o quadrado infinito, para que depois a gente passe para um outro momento de concepção e composição, certo? Então, vamos falar de álbum play no meu cha cha cha cha cha, -cha.